Olá, meus amigos, um beijo gostoso no coração para vocês aqui da Luz FM, aqui também do nosso Facebook e da página da Luz FM. Quero convidar você, neste sábado, a partir das 16 horas, vamos estar aqui fazendo um programa especial para você, mamãe. Olha o link para você baixar o aplicativo no teu celular da Luz FM e nos ouvir. E você pode participar pelo WhatsApp 984209741. E olha, você pode nos ver também pelo Facebook na página da Luz FM. Só mais eu, Joaquim Conto, vai estar tá aqui também pra curtir e divertir com vocês mesmo. Um abraço, até sábado. Eu, eu também, João Doidão, vai vir. E eu, eu quero mandar um abraço a todas as mães, um beijo no coração de cada uma. Rapaz, eu também tô quis o um sábado que é dia das mães, bacana, né? Um abraço, um beijo no coração. Nossa, gente, vou falar uma coisa pra vocês, vai ser maravilhoso, vai ser uma festa. Vamos dar prêmios é sábado, Dia das Mães. Um abraço, um beijo no coração. Eu, já vou estar aqui também interagindo com todos vocês e todos esses personagens. Um abraço, Dia das Mães. Conto com você, não se esqueça, sábado a partir das 16 horas.